Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de Cá e eu tô aqui rapidinho para fazer um vídeo para você para esclarecer essa notícia que tá rolando pela internet aí, um pouquinho de terrorismo na comunidade imigrante, falando que o ICE contratou um serviço que vai permitir que eles localizem imigrantes ilegais através das placas dos carros. Então, fica ligado. You are the um vídeo na internet de um youtuber famoso que mora aqui nos Estados Unidos, falando que o bicho vai pegar na Flórida porque o ICE contratou esse serviço que escaneia as placas dos carros e determina se a pessoa que registrou aquele carro tá legal ou ilegal no país. E, partindo dessa informação, eles vão prender e deportar o dono do carro. Essa notícia não é totalmente mentira. Essa notícia, na verdade, ela é uma meia-verdade. Por quê? O ICE contratou, sim, o serviço de escaneamento de placas e também acesso ao banco de dados de placas de carro. Mas o serviço que ele contrataram, diferente do que o cara falou no vídeo dele, ele não escaneia todas as placas dos carros e vê se a pessoa que registrou aquele carro tá legal ou ilegal no país, e isso seria praticamente impossível. Pensa bem, em um quarteirão você passa por mais ou menos 100, 150 carros, imagina o Ice passando devagarzinho naquele quarteirão e recebendo informação de 150 pessoas. Então não é bem assim que funciona. Esse serviço funciona da seguinte maneira, o Ice tem que criar uma lista, é chamado de hot list no sistema lista quente, de pessoas que estão sendo perseguidas ou tem mandato de prisão pessoas que estão sendo procuradas pelo ICE por algum crime. E daí conforme eles vão passando e vai escaneando as placas e vai pegando os nomes das pessoas que registraram os carros e daí vai checando esses nomes contra a lista que eles criaram para ver se algum daqueles carros que foram escaneados pertence a alguém da lista. Essa é a primeira maneira que esse serviço funciona, mas tem também uma segunda maneira, que é o seguinte, o ICE pega o nome de um camarada que está sendo procurado vai nesse banco de dados, coloca lá o nome dele e descobre por onde o carro que está registrado o nome dele tem andado e esse banco de dados de localização por onde o carro andou e não andou ele é alimentado pelas câmeras das pontes e dos pedágios dos Estados Unidos. E é lógico, as câmeras dos carros de polícia também alimentam esse banco de dados com as informações das placas. E aí é mais uma coisa que o cara falou lá naquele vídeo que não é totalmente verdade. Ele falou que isso só vai acontecer na Flórida, que na Flórida o bicho está pegando. Não, o ICE conseguiu contratar esse serviço para os Estados Unidos inteiro. Então esse serviço é implantado nos Estados Unidos inteiro. Mas novamente, tentando aqui bater o terrorismo que as pessoas estão fazendo na comunidade imigrante, isso não é para pegar o cidadão comum. Isso é para auxiliar da mesma maneira que a polícia usa para auxiliar a, a busca e apreensão de criminosos que estão sendo procurados. E agora a última debancada desse vídeo. O cara falou no vídeo dele que isso é coisa do presidente Trump. Mas eu vou passar aqui para vocês alguns dados. A primeira vez que o ICE tentou usar esse sistema foi em 2012 no governo do Obama e eles não conseguiram porque teve uma, um pessoal aí que reclamou da privacidade, isso e aquilo, então eles colocaram um pano morno e acabaram não usando. Em 2014, eles tentaram usar de novo, na verdade eles fizeram até um test drive aí, eles, eles usaram, eles testaram o produto e gostaram, mas não contrataram, porque se eu não me engano eles não conseguiram verba. Em 2015 eles tentaram de novo fechar um contrato com essa empresa, mas eles não continuaram porque eles estavam com um problema de privacidade, o que levou essa empresa a revisar e reescrever suas normas de privacidade para poder vender esse serviço para o ICE. Agora, em 2018, que esse contrato finalmente fechou, uma das cláusulas da privacidade que eles colocaram é que uma pessoa não pode, só porque ela quer, entrar nesse banco de dados e procurar o nome de uma pessoa. Do mesmo jeito que funciona na polícia. Na polícia, aqui nos Estados Unidos, você não pode entrar no banco de dados sem um motivo e procurar o nome de uma pessoa. Tem que ter um motivo, eles têm que colocar um motivo. Então, esse serviço vai funcionar da mesma maneira para o ICE. Outra coisa que o contrato de agora também limita é que o ICE não pode enviar as informações dos seus bancos de dados para esse serviço. Então, por exemplo, mesmo que o ICE saiba que o cara tá ilegal, tem uma lista lá com os nomes, ele não pode colocar nesse banco de dados essa lista e a polícia não vai saber que esse cara é ilegal. Então ele, o ICE usa as informações deles só para eles. Mas é lógico, né? muita gente vai falar que isso é coisa do Trump, coisa do governo Trump, mas como você pode ver aí, foi, tudo começou em 2012, 2014, 2015, e agora que eles conseguiram ah, finalmente fechar esse contrato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Diga não ao terrorismo ao imigrante. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.